Como que é seu nome? José Humberto Carvalho Ó, oh, seu José, o senhor é Carvalho de onde? De Pedergulho O pai do senhor, como que chamava? Irineu Máximo de Carvalho Irineu. E a mãe? Mãe é Julieta Trevisan de Carvalho Trevisan, Trevisan. A família distinta lá Igaçaba. Gaçaba, e, Gaçaba. Gaçaba. E, e quem são os seus irmãos? Né? Irmãos? É Eu tenho é, o Luiz Eduardo Carvalho tem a Lúcia Maria de Carvalho, Dona Izete Aparecida de Carvalho e, o, e eu tenho um falecido, Antônio Carlos de Carvalho. Antônio Carlos de Carvalho. É, ele estava em Jordanésia, tem, tem uma escola lá no nome dele Aonde que é? Jordanésia. Jordanésia. Jordanésia. Vocês, é, o seu pai, vamos falar um pouquinho, o seu pai é Carvalho, quem são os irmãos do seu pai? Era Iracema, Iracema Carvalho Fonseca, é, Olivia, deixa eu não lembro muito, é, os tios? Cilinha, Cilinha e Maria. Era mais ou menos aí. E da sua mãe? A mamãe era eu, Armando Trevisani, é, Pedro Trevisani, Ricardo Trevisani, é, Maria Trevisani. Já estava tá tudo falecido, já. Você conheceu o avô? O avô eu não conheci. Nem a avó. A avó quando eu... quando eu, A avó eu até conheci, mas eu nem lembro. Era concheta bolona aí. Era da gaçaba. Gaçaba? Gaçaba. O irmão Trevisano tinha uma, uma venda aqui, ó. Então livraria ali agora? Sim. Não, não. Aí Mais irmãos da sua mãe Que são os não, Trevisan irmão é só, esse mesmo. só esse mesmo Irmãs Eu, eu fui lá no, no Sebastião Davi é, é, Ferreira E ali logo na entrada Tem um, uma, uma família Trevisan Não sei se, o que, que é Trevisan Mas aonde? Em Pedregulho, Pedregulho. E Ido para é, é, Taquari Taquari então, era dali. O papai, era, o papai ele teve, teve fazenda ali. Os coelhos ali que mandavam não, naquela época, né? Um, Taquari. É, Taquari. Era o... A Taliba. Muita, muita gente, eu não me lembro, porque eu vim de Pedregulho em 71. Né? Você tá com quantos anos? 66 agora. 66. Você tá com 66 hoje? 66 hoje. Eu vim com... com 19. Então você é de 53? 53. Eu sou mais velho do que você, é. rapaz. <risos> eu sou de 52. Ô, ô, José, vamos falar um pouquinho aqui. Quando você veio pra Franca, você, a família veio toda junto ou não? O seu pai? Eu, eu, eu, mamãe o papai. Não, não, eu, mamãe e meus irmãos. Dois irmãos. Você chegou a estudar lá em. Pedregulho. Pedregulho. Ah. Você lembra de professor lá em Pedregulho? Dona Diva. Saadio, a, a Dona Sumeia daqui, a Dona Marta era daqui. Dona Sumeia era inglês, dona, do, dona Marta era geografia. Dona Marta morava num pé de. Isso, isso é do no, no Ginásio. No e na, e no, na infância sua? Na infância? Na infância eu, eu, eu estudei lá no, no, gina, no, no grupo, né, lá em cima, lá na estação. Mas eu não lembro quem que era meu professor, não. Puxa, é tempo demais, né? Pedregulho não é tempo nada, rapaz. Você tem que botar essa cabeça para funcionar, que você tem muita coisa boa para. Não, mas eu não. É que a gente é. muda muito, né? Muda muito de lugar. Assim... Agora, você veio para Franca e ficou em Franca o tempo todo? Eu trabalhava no comíndio. Trabalhei no comíndio muito tempo 18 anos. O, o que quer dizer? Comídia é o banco, o banco, banco comércio e indústria. Comércio e indústria. Ali era. Da sua época era a época do Afonso do Benji. Não, Afonso do Benji. É, é, do o Marchão Barcelo, do, do Barcelo. Eu sou antenor. É, eu sou angenor. Angenor era é do banco, é, banco do Brasil. Banco do Brasil. O pessoal. Eu lembro muito do pessoal. É, o, a Força a gente tem muito contato ainda. Você, quando começou no banco, você usava gravata? Não, não usava não. nada. Eu era contínuo, né? Você era contínuo? Contínuo. Mas depois que você foi para. Depois eu fui crescendo, mas eu, nós nunca usamos gravata. Nunca usaram? Era só gerente mesmo. Só o gerente que? Só o gerente que usava. Você, você chegou a trabalhar no Caixa? Caixa eu trabalhei muito tempo. Muito é, tempo. Ali o Caixa hoje é uma coisa que ficou quase. O Caixa hoje é. É a maior moleza do mundo, né? Já tem hora que você, que você abre ali, da, você passa o cheque, já sai a assinatura do cara, já sai tudo. Né? E primeiro nós tínhamos que conferir tudo, era complicado, né? Você é no, no, no ia lá no fichário lá? No fichário lá tinha assinatura do cara lá. Né? Pra conferir? Tinha o, os cartãozinhos com assinatura, tinha da, das contas com os dinheiro, né? Com, com as coisas, era bem diferente, né? Hoje ficou mais fácil para... Ah, nem, nem o cheque mais não está usando, né? Não só não, eu não. que uso o cheque, né? não eu vim aqui agora sacar assim, ah. que eu tenho que ir na Siretran ali, né, pagar é. uma taxa lá, e, todo, e eu só aceito em dinheiro, eu vou falar com o médico lá agora, estou até meio atrasado. Tô, é tô Zé, bem. que coisa boa conversar, a, a, você trabalhou no banco, o banco tinha um plantel grande de, de funcionário, né? Era, 30 e, era era 40 funcionários. Um, um cara um dia contou pra mim um negócio... Eu não tem mais nada hoje. O banco não tem, é... Né? O um gerente, o um caixa eletrônica, tudo funcionando. O cara tava me contando. Aquele hotel Francão, se tivesse preservado, eles fizeram um banco. Ali, ali poderia ser como se fosse hoje um banco dentro do do, do, do salão daquele lá... Não era? Histórico, né? Histórico. Histórico. E hoje ficou lá, inutilizado, tá Não, lá. Tá lá, uhum. o Banco Itaú lá, né? Ocupa tudo ali, tem umas barraquinhas do lado lá. Você conheceu e conhece muito o Hélio. O Hélio trabalhou no Itaú muitos anos. Hélio... Hélio... Ele é casado com a Facuri. Ah, eu acho que eu lembro, sim. Você lembra dele? Ô Zé, me fala agora. Nós estamos encerrando essa conversa nossa. O que é a vida? A vida, é, a vida é muito boa, né? Tem um punhado de etapas, né? Muito boa. Mas o que, que é a vida? A vida é boa, mas é o quê? Uma é Uma caminhada? Uma caminhada grande. Uma jornada? Uma jornada muito grande. Quantos filhos você tem? Eu tenho dois filhos. Qual? tenho duas netas. Eu tenho um que trabalha no Banco Brasil e tem um que é... Ele é supervisor de venda do Leite Jussara. Sim. Ele trabalha em São Paulo, entendeu? Esse mora aqui. E neto, você já tem? Neto eu tenho duas netas. A idade dela, os nove dela. Oito e a, a Ana Clara com dezoito e a Maria Fernanda com oito. Ué, eu eu tenho mais velho meu. Eu tenho uma neta com dezoito e um neto com seis. estão em casa. Coisa mais gostosa Foi que tem, né? né? É, a fica... minha neta de 18, ela tá estudando. Não. É estuda o quê? Ah, ela faz. Eu não sei como é que é, eu não sei o que, é que ela tá fazendo. Ela é. É a faculdade, né? É. Ela tá lá no sul, agora tá aí, esses dias tá aí em casa aí. A minha neta estuda em Araraquara, fazer medicina. Araraquara? É. Ah, é bom, né? Eu tenho um filho um médico... Mas a vida, é. eu acho a vida assim, é um punhado de etapa, né? Agora eu tô tranquilo, né? Tô em casa, tô, passei um pouquinho mal porque eu tô... Eu fiquei, fiquei, tive, perdi três dedos do pé, né? Eu tenho diabetes. Então eu, tá, eu passei um perrengue de um ano aí. Você comeu muito açúcar? Não? Come não? Ah, no começo comia muito, né? Eu parei esse ano, eu parei de comer. Também. eu, agora meio, eu tô, é, agora. Tá controlado. Tô controlado. É. Ó, oh, foi um prazer muito prazer grande, viu? Ronaldo. Tá bom? É. Um abraço. E eu vou colocar isso lá no Facebook. Eu, eu publico lá, não tem problema. É uma história bonita da tem família. Não. Tem não. Você vai encontrar isso lá no Youtube, Memórias e Vidas. Então tá bom. Um abraço. Um abraço eu cara. não vou tirar foto, vou tirar você caminhando, porque ah. eu acho a coisa mais chique é caminhar. Então tá bom. Aí, ó. Um abraço, vai eu, com, Deus, com Deus, Deus, capricha aí Deus, nos passos. Eita, olha o meu amigo, ele vai sair de cá. Vai atravessar aqui, vamos ver o que vai atravessar. É, é isso mesmo, está acabando porque os que estão passando de carro, os que estão passando a terra, isso aqui é as travessias da vida, as lombadas, a lombopaixa. Valeu meu irmão! Aí, ó, Carvalho, tem é uma história, dia 6 de janeiro 2020. Já estamos ano novo.